Olá, bem-vindo ao curso sobre TDD. Eu sou Clóvis Fernandes e hoje iremos dar continuidade sobre o ciclo TDD no contexto de responsabilidades e casos de teste. Nós, na aula passada nós falamos sobre o ciclo TDD interno que consome os casos de teste para cada que foram definidos para cada responsabilidade. Uh, hoje iremos então falar sobre o ciclo externo, do TDD, que consome as responsabilidades que eu levantei para uma da aplicação. Então, é o que faremos hoje, é, ao término dessa aula, você terá é, visto completamente como é que funciona o ciclo realmente do TDD, é, desde as responsabilidades que eu defini para a aplicação e para para cada caso, conjunto de casos de testes, para cada responsabilidade. E é isso que veremos hoje. Vocês uh, vejam aí que aí tem a, a seta uh, amarela apontando que, para o requisito 1, nós olhamos os casos de testes, o seu conjunto correspondente, que vai do CT1 até o CTK. tá certo? Chegamos nesse momento e perguntamos, tem mais testes? A resposta é não. tá certo? então não tem mais casos de teste o que eu faço então? eu marco o requisito 1 como dono ou seja, agora eu estou indo para o ciclo externo né? tá certo? eu tenho um ciclo interno e agora estou indo para o ciclo externo eu, eu vou é, perguntar é, nesse caso se tem mais é, requisitos nós estamos só trabalhando com o requisito 1 certamente tem mais requisitos então a resposta é sim, temos mais requisitos. Então eu recomeço todo o ciclo TDD. Qual é o começo? Seleciono um requisito. É, lembrando que esses requisitos, no nosso caso em geral, são responsabilidades, né? tá certo? E para cada responsabilidade a gente monta um conjunto de casos de teste. Então seleciono nesse exemplo, podia ser qualquer um deles. Uh, o desenvolvedor que escolhe qual que quer que quer uh, trabalhar nesse momento então eu estou escolhendo simbolicamente o, o rq2 tá certo ao selecionar o rq2 ou já estava pronto ou nesta hora mesmo defino para o requisito a responsabilidade rq2 eu defino o conjunto de casos teste que nesse exemplo aí é de ct1 a ctv só para mostrar que os, os uh, o, o CTV significa que, eventualmente, o conjunto de casos-testes para a responsabilidade 2 é diferente da responsabilidade 1, um que eu chamei de 1 de um até CTK, né? CT1 até CTK. O que, que eu faço, então? Escolho é, a responsabilidade, a, o caso de teste CT1. Entro no ciclo do TDD interno, que é para escrever um teste que, que vai falhar, correspondente ao CT1. É, testo e confirmo que ele falha. Aí eu escrevo o código de teste, o código de produção para fazer ele funcionar. E aí fico nisso até que ele realmente funcione. Aí vou para a refatoração. Aí vou passando em todos os casos de teste. CT2, CT3, CT4, CTV-1, CTV. Quando eu cheguei no último, né, tá certo? Eu pergunto: Tem mais casos de testes para o requisito R2? A resposta é: Não, tá certo? Então o que, que eu faço? Marco o RQ2 como dono, tá certo? Bom, aí eu vou perguntar se tem mais requisitos. A gente está vendo que tem o CT3, o RQ3, o RQ4 e assim até o RQN. Eu vou pegar o próximo, vou selecionar o próximo, que pode ser o RQ3. E aí entro no, no, no conjunto de casos teste correspondente, ao RQ3, e entra o, o, o fluxo interno para consumir é, os casos de teste. E aí volto, vou para o R4 e assim por diante, até o, o, o RQN, tá certo? Ou seja, é, no momento que eu marco que o RQN é, é, foi feito, tá certo? A pergunta é, tem mais? A resposta vai ser não, não tem mais, acabou. Nesse momento todos os requisitos, ou seja, todas as responsabilidades que eu tinha uh, uh, identificado para essa aplicação foram uh, consumidas pelo meu ciclo externo, tá certo? Com isso a aplicação agora está pronta para outros testes, eu posso fazer testes de integração, testes de funcionalidade, testes de, de usabilidade, testes de estresse, e assim posso, dizer, dar continuidade ao meu processo de desenvolvimento de software para ver o que pode ser feito ainda, tá certo? Com isso, na aula de hoje, nós concluímos o ciclo TDD. Ele foi quebrado em um ciclo interno que consome o conjunto de casos testes relativo a cada requisito ou responsabilidade, tá certo? E um ciclo externo em que corresponde ao conjunto das responsabilidades. Então, eu vou passando em cada responsabilidade, vou pegando os conjuntos de casos testes e entro no ciclo de TDD do Red Green Refactor, tá certo? Obrigado.